Boa noite a todos. Todos aqui presente, todos de casa que nos vê pelas redes sociais. Que tenhamos uma noite inspirada, que consigamos passar um pouquinho das informações e um pouquinho do evangelho segundo o espiritismo para todos. Vamos começando, fazendo um pouquinho de preparação. Então vamos procurar respirar profundamente pelo nariz soltando lentamente pela boca aspirando novamente profundo pelo nariz e soltando lentamente mais uma vez e agora com o coração oxigenado pulmão, cérebro Vamos fechando nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a espiritualidade amiga que desde os primeiros momentos do dia está em nossa casa, higienizando, protegendo para os trabalhos da noite. Agradecendo a semana que tivemos, pelas bênçãos que recebemos, por alguns problemas também encontrados que sempre nos servem para a nossa evolução, e para o nosso conhecimento. Agradecendo ao nosso anjo de guarda, esse irmãozinho que está sempre nos inspirando, as melhores coisas, os melhores caminhos, que possamos sempre olhar para ele, ouvir a sua voz, caminhar diante do caminho que ele nos indica, que com certeza ele quer sempre o melhor para nós vamos assim encontrando o doutor Bezerra de Menezes, doutor André Luiz, esses veneráveis mestres que nos ensinam o quão é importante a humildade, caminharmos em nossas vidas dentro desses preceitos. E nesse caminho encontramos também nossa mãezinha Maria de Nazaré, essa mãe amada, essa mãe querida, essa Mãe que nos acalenta, que nos põe no colo, meninos que somos, crianças que somos. Que nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente. Que nos mostra que quanto mais perdoamos, pedimos perdão, nos perdoamos, abrimos espaço em nosso coração para o amor, esse amor incondicional. Junto dessa mãezinha amada, dessa mãe querida, chegamos até o nosso mestre, nosso irmão Jesus. Esse que há milhares e milhares de anos nos ensina a amar ao próximo como a si mesmo. Nos mostra o quão importante fazer ao outro aquilo que gostaríamos fosse feito a nós. E nos juntamos a ele para chegar até o pai, o pai da vida, esse pai misericordioso.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 Ah, no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 17. Tem um capítulo inteiro dedicado a ele, que se chama-se Perfeitos. Quantas vezes nós já nos pegamos até olhando e falando, puxa vida, mas por que, que eu preciso evoluir espiritualmente? Por que, que Deus já não criou o Espírito Perfeito? O Espírito Puro? Para que ter tanto trabalho? Porque quando a gente começa a pensar na evolução... Não é fácil a gente evoluir espiritualmente. Não é fácil. Por que, que não é fácil? Se a gente analisar e pensar friamente, para que a gente possa evoluir, nós temos que seguir cada vez mais os preceitos de Jesus. Será que é fácil a gente acompanhar e seguir todos os caminhos de Jesus? Todos os dias, todos os momentos? Não, não é fácil. Mas Deus, como a gente fala, né, nossa infinita misericórdia, Ele nos traz e nos cria. Espíritos, na questão, no livro dos Espíritos, ele tem a questão 115, que ele diz assim: ó, entre os Espíritos, alguns foram criados, bons e maus. Aí ele diz: Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma missão com o, fim de, com o final de os esclarecer e os fazer alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade é eterna e sem mistura está para eles nessa perfeição. Então veja, Deus criou todos iguais, todos iguais, espíritos inocentes e puros. Para quê? Para que a gente possa, nessa progressão, cada um diante do seu livre arbítrio, conhecer o caminho e evoluir. Porque Deus, o que Ele quer de todos nós? Ele quer que todos nós sejamos espíritos perfeitos espíritos puros. É fácil fazer isso? Não. Vamos precisar de algumas encarnações? Ah, vamos. Até porque ah, a evolução espiritual caminha também com a evolução planetária. Nós vivemos hoje num planeta de provas e expiações, que infelizmente o mal ainda predomina no nosso planeta. Então, como que a gente consegue ter uma evolução tão clara para o bem se o nosso planeta ainda caminha pelo mal? O nosso planeta está passando por um processo, saindo de provas, expiações e indo para a regeneração. Quando isso acontecer, com certeza, o bem vai prevalecer muito mais do que o mal. Mas ainda não está dessa forma. Então, temos que trabalhar muito para isso. Temos que evoluir muito, temos que entender a necessidade de se fazer o bem. O quão é importante fazer ao próximo o melhor possível. Esquecer talvez um pouquinho da gente, deixar um pouquinho isso de lado e começar a se programar. E quando a gente faz isso estudando, se preparando, a gente vê que cada vez mais somos pequenos. Mas se todos começarem juntos a evoluir, a buscar, a fazer cada vez mais o bem, com certeza essa progressão chegará para todo mundo. Então chegará o um momento que todos nós seremos espíritos puros. Não importa, Deus não criou e não olhou, a ah, fulano vai ser mal, e clano vai ser o bem. Não, ele criou todos os puros. Mas por que, que alguns caminham para o lado do mal e outros para o lado do bem? Isso é o livre-arbítrio que ele nos deu. Essa é mais uma questão que Deus é misericordioso, ele deixa cada um escolher o caminho que ele vai fazer. Ah, mas quem sempre caminhou pelo lado do mal, vai ter sempre um lugar mal do outro lado, nunca vai evoluir. Não, ele dá ele dá possibilidade para todo mundo evoluir. Inclusive tem uma questão também no livro dos espíritos, Que ele diz assim, o Kardec pergunta, né? por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? É a resposta. Deus não criou espíritos maus, os criou simples e ignorantes. Quer dizer, tendo tanto de aptidão para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus assim se tornaram por sua vontade. Então o espírito se tornou mal por sua vontade. E ele pode retornar ao bem? Claro que pode. É a possibilidade que Deus nos dá. Ele nos dá esse livre-arbítrio para que a gente caminhe para o bem. É isso que é a vocação que ele quer. A nossa evolução depende disso. E o nosso planeta está evoluindo. Se nós começamos a imaginar que lá atrás ainda eram os homens das cavernas, olha quanto que nós evoluímos. E evoluímos como seres humanos, evoluímos espiritualmente com uma evolução muito grande. Outro dia a estava nos estudos doutrinários e uma amiga até comentou, falou, ah, eu estava vendo que parece que agora você vai subir, num, num, vai ter um aparelho, um veículo, que você sobe e ele sai, você direciona pela mente e sai voando. Aí eu me lembrei, foi sabe dos Jetsons, não sei se é da época de vocês, mas dos anos 60? Já existia isso, o pessoal subia e saía voando. Nos anos 60, imagina aquele espírito que criou aquilo. Já o espírito já era evoluído naquela época, ele já imaginava lá na frente. Então veja a evolução que nós temos. E essa evolução vai ser cada vez mais. Vamos evoluir nessa encarnação? Talvez não. Né? Aliás, nós nunca ficamos estacionários, sempre evoluímos, mas não vamos evoluir para sermos ainda perfeitos. Mas vamos evoluir para o bem vamos deixar desse lado, desse planeta que está passando por, do lado de provas e expiações para regeneração, com certeza, quem conseguir evoluir para o bem, virá novamente para continuar nesse planeta de regeneração. Se nós avaliarmos, eu, eu olho muito para a ficção, então se você começar a pensar, tem aquele é Star Wars, eles passam por mundos terríveis de outros mundos tão avançados. Um mundo só de maldade, outros mundos só de coisas boas, só de bondade. Então, quantos mundos nós temos na no no, no, nossa, nossa órbita? né? Quantos órbitos tem? Quantos planetas tem? São planetas melhores, planetas talvez um pouco piores, mas vamos evoluindo e vai se evoluir. E quando você evolui, o planeta evolui junto. Então é, uma, é um sincronismo, você vai levando cada vez mais. Até uns um tempos atrás nós não tínhamos a lâmpada, hoje nós temos a iluminação elétrica. Eu falo assim que. Eu até comentei outro dia nos estudos doutrinários: eu falei, gente, eu olhava para a televisão e falava assim, puxa vida, mas como que consegue eu estou aqui sentado e estou vendo uma coisa que está acontecendo lá? antigamente era gravado, né? depois passou a ser tudo ao vivo. Hoje nós estamos falando aqui quantas pessoas estão em casa vendo que nós estamos conversando, através de um aparelhinho de celular. Olha a evolução que nós tivemos. E o espírito também evolui, desde que ele evolua para o bem. Eu estou citando a tecnologia, porque a gente tem que tentar levar a tecnologia sempre para praticar o bem, sempre para a prática do bem, nunca para a prática do mal. A gente vê alguns países ainda entrando em guerras, não, usando tecnologia até para o mal, para as guerras. Mas não é isso que, que a gente quer. Não, o planeta tem que conduzir para o bem, a gente tem que levar isso para o amor. E quando a gente olha no Evangelho, ele traz aqui uma passagem, que é o homem de bem. Eu vou ler só uma parte para vocês, uma parte grande, mas ele diz assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça de amor e de caridade e sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se não fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra tudo tudo que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas e suas vontades. Então veja o que é ser o homem de bem. É fácil a gente fazer tudo isso, todos os momentos, todos os dias? Não. Mas se dermos um passinho cada vez melhor, cada vez procurarmos fazer o melhor para o outro, cada vez ajudarmos de alguma forma, a evolução vai acontecendo e seu espírito precisa disso, ele precisa dessa evolução para que ele também cresça. Ah, mas a gente só consegue evoluir aqui no planeta, né? encarnados? Não, quando você está reencarnado, você tem uma evolução também. Porém, como a gente ainda está passando por um momento de provas e expiações, ainda temos que voltar para resgatar algo que aconteceu aqui. Então, algo que nós fizemos numa encarnação está voltando para resgatar. Mas você também evolui quando você está no plano espiritual. Só que quando você volta, você volta a ser essa ciência e começa tudo novamente, que é a lei da progressão, é onde nós vamos crescendo e desenvolvendo então como eu falei né? e à medida que a criatura vai adquirindo conhecimento ela necessita de todos os recursos na realização do bem e na construção de um futuro melhor então o importante é a gente pegar todos os recursos que temos hoje que já conduzimos desde aquele passado para cá e usá-lo para o bem usá-lo para ajudar para fazer o melhor possível de todos Emmanuel ele tem uma frase que ele fala assim sobre evolução da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram incessantes. Então veja, Emmanuel traz desde o início que você tem toda essa evolução só com essa frase. Você inicia numa sensação, você vai para aquela irritabilidade, que é os homens da, das cavernas, aquilo você já vai para o instinto, que é o instinto animal, e começa a sua progressão, que hoje nós já temos aí os discernimentos para corrigir tudo o que fazemos de errado. Então conseguimos evoluir. E a gente tem também que a evolução ela é fruto do tempo infinito. Foi criado, fomos criados simples e ignorantes, saibamos também aproveitar as oportunidades de trabalho para que possamos elevarmos espiritualmente em busca da perfeição, que é a meta de toda a evolução. Então, se a gente não souber tudo o que estamos aprendendo, abraçar isso e colocar isso em prática, como diz outro dia uma pessoa, ela falou assim, ah, eu tenho uma amiga que ela diz, ela cruza os braços, ela fala, ah, eu não faço mal para ninguém, já tá bom. Não, não serve. Fazer o mal é o mínimo dos mínimos que você pode pensar, é obrigação, vamos dizer assim. Hoje, você tem que abrir os braços e procurar fazer o bem. Procurar auxiliar a quem quer que seja. Não importa, e a gente fala que a gente tá passando por um, um, um país ainda que o, o mal ainda prevalece. E muitas vezes a gente vê o um mal acontecendo, você liga a televisão, tá vendo isso aí direto. Ah, uma pessoa acabou matando uma outra por causa de um celular. Está errado, óbvio que está errado, mas a imagem que muitas vezes vem para a gente é, ah, ele que deveria morrer. Não, ele está matando. Olha só o que, que nós estamos causando. Isso que é o mal que existe. Né? A, a colocação correta seria, ó, um espírito infeliz está causando um mal para outro. Que Deus o proteja e deixe que ele não cause mais o um mal para ninguém e que ele consiga evoluir também. Como é tendência de todos evoluírem. Então essa que é a colocação. É isso que a gente tem que ter em mente e imaginar como que a gente pode tratar dessa forma. Esquecendo um pouquinho disso. E ainda temos ainda o orgulho, o egoísmo para trabalharmos. Isso é uma coisa que é uma chaga que a gente tem que tirar, estirpar, para que possamos evoluir cada vez mais. Aí ah, o sentimento e a sabedoria, elas são duas asas com, com que a alma conta para a sua evolução. O adiantamento moral, o intelectual, são imprescindíveis ao progresso. Então não adianta a gente não conseguir evoluir se a gente não evoluir moralmente, espiritualmente. O progresso do planeta depende muito disso. Então todos nós somos responsáveis por isso. Que possamos cada vez mais andar juntos, juntos de mãos dadas com o planeta, para essa evolução. Para que consigamos evoluir espiritualmente todos. Que a tendência... É que todos sejamos espíritos puros, espíritos evoluídos. O tempo que vai demorar é de cada um. Ah, na escola, quando a gente vai, você passa primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você não consegue pular de um ano para o outro. A evolução é a mesma coisa. Você não consegue estar aqui e falar, Pô, eu já vou, eu vou ser um espírito puro. Não. Você tem que passar por um espírito bem, espírito bom sair do espírito mal, passar por espírito bom, para essa evolução ir acontecendo até que você chega a um espírito puro. E aqui nós temos no Vivendo o Evangelho, que é do Espírito André Luiz também, que ele traz assim, né? receita difícil, compreenda a dificuldade, conviva com a indulgência, mantenha a esperança, esqueça a maldade. Sofra sem reclamar, fortaleça a coragem, desculpe o outro, ajude o próximo, perdoe a ofensa, releve a ironia, sirva sem exigir, sustente a fé, cumpra o dever, trabalhe sempre, fuja da vingança, afaste a violência, supere o egoísmo, busque a humildade, cultive a abnegação, combata o orgulho, tolere a impertinência, exercite o amor incondicional. É realmente muito difícil a receita do Evangelho para a conquista da perfeição, mas Jesus não exige santificação imediata, apenas pede o esforço da renovação íntima. Então todos nós precisamos passar por essa reforma íntima, por essa renovação íntima, para que consigamos evoluir. E quando fazemos isso... Começamos a trabalhar a nossa reforma íntima, a gente consegue sentir e ver o quão é difícil passar por tudo isso. O quão ainda temos orgulho, ainda temos egoísmo, ainda temos que trabalhar. Mas se fizermos um pouquinho cada um, como ele diz, Jesus não quer que ninguém atropele tudo e esteja lá na frente. Não, vai fazendo aos poucos e vai crescendo e vai se desenvolvendo. É essa a evolução que é necessária precisamos cada vez mais fazer um pouquinho cada um para que possamos juntos evoluirmos e fazermos com que cada um evolua também. Porque se a gente conseguir ajudar um irmão a evoluir, nós também estamos evoluindo. É essa a ideia. E aquilo que Jesus fez, né? aquele caminho todo que ele fez nos 33 anos que esteve com a gente. Que possamos cada um de nós exercer um pouquinho do que ele nos ensinou. Para que, quem sabe numa determinada encarnação, não precisemos mais nem voltar para esse planeta, que já seremos espíritos puros, espíritos evoluídos. Era essa a mensagem que tinha para vocês, que todos possamos levar cada vez mais um pouquinho de cada um de nós. Então, novamente, eu vou pedir para que todos fechem os seus olhos, elevem os seus pensamentos. Vamos, assim, agradecer por essa noite bendita, Vamos agradecer pela semana que tivemos, pedindo que essas energias de hoje se encaminhem a essas pessoas que estão necessitando tanto. Muitos passando por esse frio tremendo, que não tem um prato de comida para se alimentar, uma roupa para vestir, nem um teto sobre suas cabeças, que possam encontrar nesse caminho pessoas do bem, pessoas caridosas que eles deem de comer, de vestir e, se possível, abrigá-los. Vamos levar essas vibrações para hospitais, creches, orfanatos, tantas pessoas passando por tantas doenças, por tantos problemas. Pedindo também que os nossos governantes possam olhar para esses mais necessitados. Tanta gente passando fome nesse país. Pedindo novamente que os espíritos de luz, os espíritos do bem, ilumine o nosso planeta para que essas guerras se cessem e que não tenhamos uma guerra pior uma guerra mundial que tenhamos paz novamente e possamos viver em serenidade e equilíbrio que possamos nessa semana que entra exercermos um pouquinho do bem fazemos um pouquinho cada um para que possamos também evoluir e que tenhamos uma semana abençoada e que possamos todos juntos na próxima semana estarmos aqui para mais um próximo Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.